Oração pela vida financeira Você que está se deparando agora com esse vídeo Não é por acaso que você encontrou esse vídeo Deus ele está lhe chamando para você poder mudar a sua história financeira Às vezes você passa um aperto Ou quase sempre passa o um aperto Mas Deus quer mudar a sua história Você tem passado noites em claro passando adversidade, não sabendo o que fazer, como sustentar a sua casa, a sua família, você ora a Deus e você vê, às vezes, até uma situação que você vê um escape, arruma um dinheirinho, mas não muda a sua vida. Deus está lhe chamando para poder mudar a sua história. E Deus está te vendo, Deus sabe quantas noites você passou em claro, Quantas vezes você se sentiu humilhado, angustiado e Deus quer mudar essa situação na sua vida, assim como mudou na minha. Essa campanha ela é de sete dias de oração. Você tira o seu tempo na hora que der para você, sabendo que você vai ter que dedicar esse tempo para você poder estar lutando com Deus. Porque, porque até agora... Você pode estar tentando pelas suas próprias forças. Pelas suas próprias forças, você vai dar um jeitinho, mas não vai resolver. E Deus, ele quer mudar totalmente a sua história. Se você não tiver força para fazer essa campanha, esses sete dias, como que Deus vai mudar a sua história? Você quer que a sua história muda? Então você vai ter que Dedicar seu tempo com Deus, porque o Espírito de Deus vai lhe dar estratégia, vai lhe dar direção. Deus quer que você age de maneira diferente para você poder ter novos resultados na sua vida. E nós vamos estar aqui para você poder estar vencendo com Deus. Lembra, pensa que é só você que está passando por essa adversidade tem alguém também passando. Então, compartilha pelo menos com uma pessoa, conhecida ou desconhecida, e Deus vai agir ao seu favor. Quero trazer uma reflexão para vocês, que ela é milenar. É sobre a formiga e a cigarra, de Esopo ele foi um grande filósofo, um grande homem que ajudou gerações a mudar a sua mente na Grécia Antiga. Então, ele contava uma história que era a cigarra, e a formiga, ele diz bem assim, a cigarra ela passou o verão cantando, enquanto a formiga juntava os grãos, e quando chegou o inverno, a cigarra ela veio à casa da formiga para pedir que lhe desse de comer, a formiga então perguntou para ela, o que você fez durante o verão? E aí a cigarra respondeu, durante o verão eu cantei, disse a cigarra, e a formiga respondeu muito bem, pois agora dance. Ou seja, se você quer levar a sua fé, a sua vida, só em cânticos, só em pensamento, você vai colher em pensamento. Mas o mundo material, ele precisa de ação, precisa de agir. E a fé não está longe disso. Se nós queremos ver a fé ser concretizada na Terra, ela tem que ter ação. Deus não vai fazer a sua parte. Ele quer que você faça a sua. Então, qual é a moral dessa história? É que nós temos que trabalhar com inteligência para evitar esse suplício da cigarra. muitas pessoas no mundo estão precisando de ajuda? E Deus está te chamando para você poder vencer. Você é maior do que você imagina. Olha só. Você, em provérbios diz bem assim, observa a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, ela não tem supervisor e nem governante. E ainda assim ela armazena as provisões no verão e na época da colheita. Ela junta o seu alimento antes, porque ela sabe que quando chegar o dia mau, ela está preparada. E até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Ou seja, se você não planta, uma hora você vai querer comer. Como que você vai comer? se você não tem o que colher. Então, Salomão, ele inspirou, ele foi o homem mais rico de toda a história, de todos os tempos, de toda a humanidade. Inclusive, Salomão, ele superou o que a humanidade toda está tentando juntar, Salomão tinha na mão dele. E sendo ainda um menino. Porque Salomão, quando assumiu o trono, ele ainda era um jovem muito novo. Ele ainda era um, praticamente um adolescente, migrando para jovem. Então, quando nós vamos observar Salomão, ele diz bem assim, que nós temos que aprender com a formiga. A formiga ela tem um propósito, ela encontrou o seu propósito. Você já ouviu falar que formiga é extinta? A formiga ela só é extinta... Aos olhos dos homens, porque ela brota da terra, ela cria mecanismo, ela cria estratégia porque ela tem o seu propósito. Qual é o propósito da formiga? É dar o seu melhor com aquilo que tiver na sua mão. A formiga ela não vê dificuldade, ela não tem anjo, não tem arcanjo, não tem serafim, não tem profecia, não tem a bíblia, não tem estudo, internet, google, não tem nada de tecnologia, mas ela tem uma coisa que nós temos que ter, disciplina, você tem que dar importância para as coisas que você faz, mas hoje eu acordei com essa parábola que Salomão fala, e Deus falando, quando você se vê pequeno, você não vai conseguir mudar o rumo da sua vida, você só vai fazer coisas grandes se você ver coisas grandes, então tudo aquilo que vier na sua mão pode parecer pouco, pode parecer pequeno, sejam as coisas do dia a dia simples, as grandes coisas que os outros acham, mas faça como se você estivesse fazendo para Deus, tenha disciplina, não abandone, converse com os amigos, familiares, olha, eu quero que vocês me ajudem, não tirem minha concentração, quando eu disser não, não é para ferir vocês, mas é porque o que eu tenho na minha mão, eu tenho que começar e eu tenho que terminar. Você tem que, ter, você tem que ter iniciativa, mas você também tem que ter acabativa naquilo que você faz. E Deus está falando para nós nessa parábola que nós podemos ser produtivos. Então você às vezes está aí dentro da sua casa falando não tem rumo, não sei o que fazer, o negócio que eu trabalho não está dando certo. Faz o seu melhor no que você está e Deus vai te colocar em oportunidades maiores do que, é que você está vendo agora. Mas se você não tiver disciplina, se você não tiver foco, se você não concluir o que você faz, como você vai adquirir coisas maiores? Seja fiel no pouco, seja firme no pouco, termina o pouco que vem na sua mão. Se você não der importância, as pessoas não vão dar. Então nós estamos vendo o que? Que tem pessoas que hoje você pode ter chegado aqui não é por acaso. Deus está te chamando para você poder vencer. Deus quer que você suba na sua vida. Deus quer que você inspira outros a subirem. Porque uma nação de desesperado, esfarrapado, não tem a glória de Deus. Eles precisam, carece da misericórdia de Deus. O que tem o dinheiro também precisa, carece da misericórdia de Deus. Porém, tem recurso na mão para poder fazer o bem. Para ele, para a família, para a sociedade, para a nação. E para, o, para o seu próximo então essa reunião aqui que nós estamos fazendo de oração vai acabar mas o negócio é o que você vai fazer depois você está precisando de ajuda está precisando de, de uma solução de porta aberta eu quero que você repita comigo deus ele é maior então se você tem um deus que ele é maior e ele diz que você é filho você também tem que ser maior, porque se você se enxergar fraco, você vai ser sempre fraco. Você é maior do que você está se enxergando. Você é melhor do que você se enxerga. Você é muito mais do que aquilo que você vê. Você é um profissional melhor do que o que você imagina. Você é mais competente do que você imagina. Sabe? Nós estamos começando aqui dizendo sobre a fé, falando. Sobre todas essas coisas E você pode estar pensando nessa hora E a oração? Eu quero logo a oração Só que se você orar Sem você entender O seu propósito A sua oração não vai ter força Não é nem com Deus, é com você Porque você tem que acreditar Naquilo que você faz E eu estou te convidando Deus está nos convidando para vencer E eu estou te convidando Para você passar sete dias Comigo em oração e aprender de Deus, aprender essa área que tem te ferido, que tem machucado, porque você passa a noite sem dormir, você fica preocupado quando não tem dinheiro para pagar as contas, você está sofrendo, você se sente envergonhado, humilhado diante de amigos, de parentes, porque não tem condições, às vezes você é convidado para alguma coisa, você diz não, não vou, não é que você queria, não queria estar lá, é que você não tem condições de estar no mesmo nível, às vezes, ou de fazer algo que você se sinta bem. E Deus está te chamando para você quebrar as barreiras da dívida, quebrar suas barreiras financeiras, limitações. Deus quer que você seja grande, que você viva as grandezas de Deus, que você conquiste as grandezas de Deus para inspirar sua família, seus filhos, para inspirar as pessoas que estão ao seu redor, para inspirar a nação. É desejo de Deus que você inspire as pessoas. Agora, como você vai inspirar se você não tiver nada para inspirar? Porque no mundo material, as pessoas vão olhar o material. Então, você tem que repetir para você. Um dia, você batendo na mesma tecla, um dia os negócios vão abrir, as coisas vão acontecer. Davi só venceu o Golias porque ele não se sentiu pequeno diante de, de Golias. Golias via Davi como um cachorro, de tão pequenininho que ele era. Golias tinha mais de 3 metros de altura, 3 metros e 25. Imagina alguém 3 metros e 25 perto de você, como que você se sente? Grande ou pequeno? Davi ele não se intimidou pelas palavras, ele não se intimidou pelo tamanho do gigante. Porque o maior é quem estava com ele, é Deus. A sua bênção não vai vir da sua família, embora às vezes você cede demais. Não é que você tem que maltratar a sua família, mas você tem que pôr um parâmetro. Olha, eu vou sentar, eu vou estudar, eu vou aprender algo novo, eu vou aprender alguma coisa. Fecha a porta do quarto, fala com Deus, senta na rua, senta, lê um livro, parte para cima. Não fique esperando porque o seu herói tem que ser você. Davi ficou olhando a nação amedrontada, eles estavam esperando um grande herói. Eles estavam esperando Deus, anjo, o Messias descer. Si, ou um exército ter dó deles e lutar por eles. Estava um exército com arma, com tudo para vencer. E tinha Deus e eles estavam com medo. Então Deus quer mostrar para você a força que você tem. E Deus quer que você tenha pelo menos o pensamento de uma formiga. Tudo que vier na sua mão, você se esforçar, não dar desculpa, não dê desculpa e termina. Você tem que aprender a fazer o que é necessário. Você está que nem uma formiga, você está se achando pequeno, mas é porque você não sabe a força que você tem. E nesse período você vai descobrir a força que você tem. Deus vai começar a abrir a sua mente. Uma ideia de Deus, um pensamento de Deus pode quebrar todas as barreiras na sua vida. Nas coisas simples, Deus quer que você seja grande. Deus quer que você derrube esse gigante e corta a cabeça dele. Para que você nunca mais, nunca mais venha ver esse gigante se levantar. Porque o problema se você só bate na cabeça dele ele pode recuar mas na hora que você corta a cabeça você não vê ninguém na rua andando sem a cabeça na hora que você corta a cabeça você corta toda a força do problema e deus quer que a sua vida financeira seja próxima próspera e que você seja vitorioso vitoriosa não importa o que você passou não importa o que você está passando agora não importa o que especialista de mercado diz, não importa a crise, pandemia, Deus não tem compromisso com doença, com pandemia, com dificuldade. Se Deus quiser lhe abrir porta, ele precisa de um minuto, um momento, um segundo Deus pode virar a sua história. Mas você sabe por que Deus não vira? Porque se Deus te abençoar, você não vai ter estrutura para manter a benção de Deus. Então Deus quer que você aprenda para que você nunca mais venha cair no estado de humilhação. Deus quer te fazer cabeça na sua vida, não é cabeça sobre a vida de outros não, é na sua vida. Então tem pessoas que estão tá com empresa e ele vive pior do que o um empregado. Tem pessoas que eles trabalham com pior. Trabalham de uma forma, às vezes, desonesta. Se você está num serviço trabalha de forma desonesta, saia dele, vai vender alguma coisa na rua, mas fala para Deus, Deus me muda desse serviço, abre minha mente, porque a palavra de Deus mostra que o rei Salomão ele era rico, o povo era rico, prata para eles era nada, era areia, porque eles eram tão ricos, tão ricos, que eles desprezavam a prata, e Salomão teve um reinado mais próspero de toda a humanidade tudo onde ele andava era banhado a ouro, o templo, construções, não tinha dificuldade, quando se tem dinheiro, você vê uma construção começar e terminar, quando não tem, começa, e só Deus sabe quando vai terminar, quantas pessoas morrem e não vê sua família, seus filhos com a bênção na mão, quantas pessoas morrem, ah, eu vou aumentar o quarto porque eu tenho cinco filhos, os filhos vão embora. E a casa está lá ainda inacabada. Deus quer mudar essa situação na sua vida. Então não adianta fazer, não adianta investir, não adianta nada se você não mudar a sua mente com Deus em relação ao dinheiro. Nós vemos igrejas pregando pobreza, dificuldade, que isso agrada a Deus. Não agrada a Deus porque Deus quer que o evangelho dele cresça. Deus quer que as pessoas sejam prósperas para ajudar com que a palavra dele se propague sobre a face da terra, para que você não chega só orando por alguém, mas que você tenha algo nas mãos para oferecer, para dizer, Deus mudou a minha vida e vai mudar a sua também, Deus me deu condições e vai mudar a sua também, eu era mendiga na rua, o que que o mendigo tem? Ele tem uma mentalidade que ele não vale nada, e hoje... O Senhor Deus me abençoou, me prosperou. O que eu estou falando para vocês é o que eu vivo. Eu tenho casa, eu tenho carro, tenho família. Deus restaurou minha vida. Eu tenho negócios. E Deus quer abençoar a sua vida também. Não importa onde você esteja, nem o lugar. Porque Deus é aquele que tira o homem do lixo e põe num auto-retiro. Deus ele é poderoso para mudar a sua história, sua situação. Basta você pegar a força que você tem e depositar em Deus, e Deus vai fazer a mudança na sua vida, quando você ouvir a voz de Deus e obedecer, tudo que você fizer, Deus vai te orientar e você vai prosperar, só que você vai ter que quebrar suas amarras, você tem que ter propósito diante de Deus, você não pode chegar, ai ah, Deus, ah, eu estou passando dificuldade, seja o que o Senhor quiser, não, Deus quer que você chegue, apresente a sua causa para Ele, Deus quer que você apresenta para Ele, Ele é seu juiz, Ele é seu Senhor, Ele é seu dono, Ele é seu criador, Ele é seu advogado, Ele é seu lugar forte, Deus é o seu socorro, Deus é a sua força, então deposita nele e Deus vai te abençoar, você tem que parar com esse pensamento de derrota, Eu não vou conseguir, não vai dar certo, para com isso, fala, Deus é comigo, mas que Deus não tem ninguém, o meu Deus é poderoso, Deus pode me dar vitória a qualquer momento. Põe essas frases no lugar, porque Deus ele é grande e Ele quer te abençoar. Não é prazer de Deus ver você derrotado. Não é prazer de Deus ver você mendigando o seu pão. A Bíblia diz que o justo vai viver pela fé. E a fé é você ver as coisas concretizar. Quando fala fé, alguns têm o pensamento que a fé é mendigar, é pobreza, é dificuldade em cima de dificuldade, é buraco atrás de buraco, é tropeço, queda, e não é. A fé é uma escada para você ser abençoado em todas as áreas da sua vida. Se você achar que você não tem um tempo para tirar, para você fazer a campanha, então esqueça, continua vivendo do jeito que você vive, porque é mais difícil você viver do jeito que você vive do que você partir numa missão com Deus para escrever sua nova história. Não é difícil. No início, você vai aprender de maneira diferente. É diferente, mas você vai se esforçar no início. E depois você vai ver como é maravilhoso. Quando começar a chegar as bênçãos, o resultado, a vitória. Todo mundo fala de crise. Empresário fala de crise. Governo fala de crise. É todo mundo reclamando todo mundo olhando para trás, todo mundo olhando, ah, o preço do arroz não era esse, o preço do feijão, meu filho, se você está na terra e você está vivendo, o tempo do homem é a única coisa que acaba, é o único recurso que acaba, então enquanto você tem tempo, tem saída, tem vida, arroz vai aumentar, tomate, feijão, tudo vai aumentar, o negócio é, será que você está preparado para se adaptar para as novas mudanças que virão? Porque quando você era criança, o arroz era um preço. Quando você é adolescente, o arroz era outro preço. E quando você é adulto, o arroz é outro preço. E você quer que o arroz fique o mesmo preço? Você quer que o tempo paralise? O tempo não vai paralisar, não vai se curvar para você. O tempo se curva somente para Deus. Somente Deus ele é eterno. E é essa eternidade que Ele quer dar para nós, mas não nessa terra. Ele quer nos transformar, nos limpar, para nós podermos estar diante da presença dEle e ver a luz dEle como Ele é. Porque nós não temos condições nesse corpo. Deus quer transformar nosso corpo semelhante a de anjos, para que nós possamos estar na presença dEle eternamente. Então, você tem que parar de reclamar. Põe alguma coisa no seu braço, uma pulseira, um anel... E fala para Deus, Deus, a partir de hoje eu vou parar de reclamar. E toda vez que você pensar em reclamar, olhe para sua mão. E fala para Deus, Deus, eu fiz uma aliança com o Senhor. Eu estou dizendo não para tudo que é ruim, mas eu estou dizendo sim para o Senhor. Um casamento, quando ele existe, e o homem tem várias opções de mulheres, e a mulher pode ter várias opções de homem, quando ele põe uma aliança na mão, ele está dizendo, eu pertenço Alguém, porque eu disse não para todas as outras, para todos os outros, para poder dizer sim para essa pessoa Então você vai dizer sim para Deus, Jesus falou, seja o seu sim sim ou não não Não dê resposta nos negócios na hora, para, vai orar, vai pedir direção de Deus Você tem que começar a aproveitar as oportunidades mas você não pode passar tempo demais pensando, porque o tempo passa, as oportunidades é dada a outra, ela não se perde. Então você tem que aproveitar a oportunidade. Abraão, ele estava numa terra onde estava seca, onde estava dificuldade, e mesmo assim ele viu a oportunidade, se tornou um homem mais rico da história, está escrito lá em Gênesis. Ele se tornou o um homem mais rico daquela, daquela época. E ele era mais rico do que o rei do Egito. Ele era mais rico do que faraó. O seu filho aprendeu o caminho da prosperidade. Isaac, ele era rico. Ele abria poços de água no deserto. E ele não abriu um. Ele abriu vários. Às vezes você está com um negócio só e fica, Ai, tem que sair dessa vaquinha. A vaquinha já está com a perna mole. Que não tem mais de onde você tirar leite de pedra. E você está tentando, tentando, tentando, continua fazendo o seu melhor, mas tira um tempo para você se esforçar e aprender um negócio novo. Porque você não tem que ter uma vaca só, você não tem que ter um poço só. Você tem que colocar isso na sua mente. Aí você quer vencer suas dificuldades ganhando o mesmo salário, trabalhando no mesmo lugar ou às vezes não ganhando nada. Como que você vai fazer o seu melhor? Então Abraão e Isaac, eles eram prósperos, eles eram ricos e foram o pai da fé. Abraão é o nosso pai da fé, é onde Deus fala, segue o exemplo de Abraão. Então ele não arrumou desculpa no meio da crise, ele não arrumou dificuldade. O que você tem de precioso é o tempo e aí você vai colocar Deus no meio do seu tempo você tem que ter metas para você poder chegar a algum lugar, se você chega diante de Deus só para orar, Deus fala, por que, que você está orando para mim? Deus falou para Moisés, Moisés estava na frente do mar, Deus, olha o povo está aqui, faraó está ali, e o exército de faraó vai massacrar mulheres, crianças, jovens, e agora Deus? A Abra... a Moisés, ele estava dizendo, Deus, acabou, e olha o que, que Deus falou, para de orar, calai-vos, essa oração não tem vitória. Ele fala, para de orar e vai agir. Então essa campanha é para você orar e agir, porque se você quer ver a resposta de Deus, você ficar com o mesmo pensamento, com as mesmas coisas, não tiver novas atitudes, eu te falo, você está no lugar errado. Eu não estou aqui para poder falar palavras minhas. Eu estou aqui para poder falar a palavra de Deus que vai mudar a sua história, a sua situação. E se eu falar coisas que vai te agradar, não vai mudar a sua situação. Eu vou ser mais um que vai passar pela sua vida e você não vai conseguir superar. Então, começa a enxergar as crises. Mai, maior, enxerga maior do que as dificuldades. Como que você vai vencer? Você passa a acreditar que os problemas não tem jeito. Seu sentimento, suas emoções, seu pensamento vai estar o tempo todo tentando te convencer que é melhor desistir. Então, nós vemos Davi que estava lá no pasto, ninguém acreditava em Davi, a família de Davi, olhar para Davi é um bom menino, ele é dedicado, mas ele não, não vai dar em nada. Porque ele, ele fazia um serviço que ninguém queria, que era cuidar das ovelhas, não ganhava nada por isso. Ele não tinha reconhecimento, a família não acreditava nele, tinha reunião de família, ele estava sempre excluído. Porque os outros tinham dinheiro, tinham as coisas, estavam indo para frente. Você quer ser ouvido pela sua família? Você quer ter autoridade? Você quer ser reconhecido? Então tenha bens materiais. Porque ninguém vai querer te ouvir, eu falo de experiência própria. Vem um mendigo falar para você de dinheiro, você olha para o mendigo, você vai rir da cara do mendigo. Aconteceu comigo. Eu via prosperidade na vida dos outros, mas não via na minha. Então, enquanto eu não dei importância em mim, que Deus me deu fôlego de vida, então eu sou importante para Deus, as coisas na minha vida não mudava. Não adianta você culpar fulano, se crano, começa a agir conforme Deus te chamou para você agir. Então, se você quer portas abertas e você fica chorando pelos cantos, Deus não enxerga as noites que você está perdendo de sono, não. Deus está enxergando o que você vai conquistar lá na frente. Então, às vezes você fica aí 40 anos, já pensou você 40 anos passando isso daí? 50, 60 anos, você tem tempo para isso? Não, você tem que estudar o mercado que você trabalha, você tem que melhorar as ferramentas que você faz, para quando Deus te dá oportunidade para outras coisas, você está disciplinado, você tem que começar a abrir sua mente, porque que uma pessoa analfabeto, você sabia que a maioria das pessoas que são ricos, são pessoas que não têm estudo, você sabe por quê? Porque a pessoa não conta com diploma, ele não conta com com nada ele conta com ele e Deus. Não estou dizendo que você não tem que estudar, estuda. Quando você faz com entendimento você sofre menos. Mas pesquisa a sua área, procura aprender mais. Mas eu estou dizendo para você que o que não tem estudo ele não apoia no diploma. Quantas pessoas estão aí tem capacidade, tem diploma e não tem um emprego, não tem um trabalho, está estagnado na vida. Se você é uma dessas pessoas que eu falei desde até agora. Se você está trabalhando muito, comendo pouco, noite sem dormir, passando adversidade, dificuldade, Deus está te chamando agora para você se erguer e se levantar. Deus está vendo o seu sofrimento. Só que enquanto você não se colocar na posição para ouvir a voz de Deus e obedecer, não tem como Deus te prosperar. Não é Deus que tem que se alinhar à sua vontade. É você que vai ter que se alinhar à vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é pura. Ela é poderosa. Você vai ter que vencer seu medo. Você tem medo de ter medo. Medo de desagradar. Medo de, de não, não fazer a coisa certa. Medo de errar. medo. Você vai ter que vencer seu medo. Medo de fazer algo diferente, algo novo. Você vai ter que vencer esse medo. Porque Deus está te chamando para você fazer coisa nova. Você tem medo de ter medo. Medo. De, do futuro Deus é você É com você Que Deus está falando Deus está te chamando para você vencer Você ser mais do que vencedor E você vai ter que se vencer Para você vencer Então você vai precisar de orar Você vai precisar de estratégia Você vai precisar agir O diabo Ele vai tentar sempre te diminuir vai tentar sempre pôr uma culpa na sua cabeça, vai tentar sempre fazer com que você se sinta pequeno, que você não seja digno de ganhar dinheiro, quando você fala, ah, dinheiro não é importante, escuta o que eu estou te falando, diz o Senhor dos Exércitos, é porque você não enxerga em você capacidade para ganhar dinheiro, Deus está te chamando para você fazer paz financeira, paz com dinheiro, paz com Deus, porque Deus quer te prosperar, e Deus vai te ensinar. Tem um coração manso e humilde, fala para Deus: "Deus, eu quero aprender a ganhar dinheiro, eu quero aprender a dar uma virada na minha vida". E aí eu vou dar para você um início para você começar a traçar os seus propósitos. Porque se você ficar: "Ah, eu vou orar", logo você vai terminar a campanha e você não vai fazer nada para mudar. Deus nessa campanha Deus só vai abençoar aquele que agir. Você vai ter que romper suas barreiras. Você não sabe como é que é, aparece uma oportunidade? Vai e faz. Se não deu certo, você aprendeu. Se deu certo, é porque Deus quer te abençoar. Escute o que eu estou te dizendo. Você tem que ter meta. Você tem que saber chegar diante de Deus para dizer para Deus aquilo que você quer. Agora, se é vontade de Deus de te dar Aí é outros 500 Mas você tem que parar de viver a vida Ah, deixa a vida me levar, a vida leva eu E vai indo, e, e vai devagar, devagarinho, devagar, devagarinho Vai indo nessas negócios E quando você vê, você está no buraco bem bonitinho Então, você que tem que ser o seu herói Então você tem que se enxergar maior do que você é Olha só eu quero que você... Eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu vou deixar na descrição do vídeo as metas que você tem que ter. Você copia, põe no caderno, prega na geladeira, na parede, prega onde você vai ver. E todo dia você vai orar, você vai pedir a Deus direção. Deus me dá direção para me poder executar isso aqui. Primeiro, você tem que saber Desculpa aqui Primeiro você tem que saber Com o que, que você quer trabalhar Você vai colocar lá Um trabalho Depois você vai colocar embaixo Com o que, que você quer trabalhar Se você não tem nesse momento Tudo bem, mas coloca lá o trabalho que você faz Fala, Deus, eu trabalho com isso aqui e lá na frente você vai orar, Deus vai te dar direção sobre as coisas que você gostaria de trabalhar. Trabalha não pelo dinheiro, aprenda algo novo, não só pelo dinheiro, mas por algo que você gosta, porque se você fazer aquilo que você gosta, você vai prosperar, e Deus vai te abençoar, porque Deus não quer que você fique carregando pedra, não, e na hora que você vai descansar, você tem que carregar tijolo, de jeito nenhum. Não é dormir tarde, não é acordar muito cedo Não é ficar trabalhando 24 horas que vai te enriquecer Quantas pessoas você conhece que faz isso e morrer o rico? Ninguém O rico ele ganha dinheiro porque ele tem um pensamento maior do que as dificuldades Então você vai começar a colocar, você quer trabalhar com o que? Primeiro é o trabalho, primeira meta, trabalho Nossa meta de oração Trabalho, com o que, que você quer trabalhar? O que, que você trabalha? Você está no lugar certo? Se não está, Deus vai te direcionar. Mas aonde você está, faça o seu melhor. Aprenda. Não fica discutindo em trabalho. Não fica procurando, ah, está me ofendendo. Não, perdoa, foca. Porque tudo isso é para o crescimento seu. Se não for a dificuldade, você não toma decisão. Segundo, quanto você quer ganhar? Não coloca, ah, eu quero ganhar um milhão. Se você não acredita que você vai ganhar um milhão, não põe. Coloca lá, você quer ganhar quanto? Não ganho nada, eu sou dona de casa ou estou desempregado. Coloca lá, eu quero ganhar mil reais. Coloca uma meta que você entende que é possível você ganhar. Depois de você ganhar esse valor, você vai lembrar de Deus. E você vai aumentar a sua meta. Você está entendendo? Se hoje você não ganha nada, coloca lá, eu quero ganhar 50 reais no mês. É pouco? Dê importância nesse pouco. Porque você vai criar disciplina para fazer metas. E hoje você vai ter 50, amanhã você pode ter um milhão. É assim que funciona. Imagina um milhão de moeda de um real. Um real para você é o que hoje? Nada. Nada. Um real para você pode ser nada. Criança pega moedas de um real, que não trabalha. Um real para você pode ser nada. Mas dá importância nesse um real. Dá importância em cada moeda. Não é para você ser avarento. Dá importância. Porque Deus quer te colocar em coisas grandes. E quem é grande, ele dá importância em centavos. Porque ele sabe que ele vai juntando de pouquinho em pouquinho... A sua casa, quando impu, dá poeira e sujeira, não é de pouquinho em pouquinho, ninguém nem vê e tá sujo? Então, por que, que não usar isso para o lado bom? O dinheiro também, de pouquinho em pouquinho, se você for juntando, quando você vê, você pode ter muito. E você tem que aprender a guardar dinheiro não para as dificuldades, mas guardar dinheiro para investir em você. Para investir em um estudo, em um curso, investir num livro, investir em alguma coisa para você aprender. Para de andar em círculo. Começa a investir em você. Ah, não tive estudo. O que te impede agora? Você não tira tempo para ver o WhatsApp, para conversar? Às vezes até para tomar uma cerveja aí? Então, tira um tempo para investir em você. Você tem que parar de se roubar. Primeiro começa a pagar no seu dedo de qualidade, terceiro, onde você quer morar, onde você quer morar, será que onde você mora é o que você quer, mas onde você quer morar, ou onde você já está, não pode melhorar, você não pode ter uma casa melhor, comprar um terreno maior, fazer uma casa do seu sonho, onde você vai criar sua família, mas é casa que você vai ter condições de arcar com ela, porque tem gente que começa a construção e não termina. Só que eu já trabalhei como corretora de imóveis e na obra funciona bem assim. Você vende terreno para quem é rico. Dois, três meses depois a casa está pronta. Tem casa que fica pronta em um mês. Você sabe por quê? Ele paga uma empreiteira. Lá está todo o orçamento. Ele escolhe como ele quer cada acabamento, cada coisa. Ele demora é para escolher. Mas na hora que a empreiteira pega a casa, um mês, está pronto um mês e meio, dependendo do tamanho da casa, até dois meses. E aí tem pessoas que passam uma vida inteira, ah, o dinheiro não é importante, e não conseguem nem arrumar a pia da torneira. A torneira da pia, desculpa aí, deu dei uma errada aqui. Então, é um século para arrumar a pia. Porque ah, se tirar daqui, falta ali. É aquela história, tira a roupa de um santo para cobrir o outro. Aí o que ficou sem a roupa, vai ter que tirar do... E não sai disso. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua história, a sua família. Deus quer que quando seu filho, vizinho, amigo, parente, abrir a boca e falar, olha, eu preciso de tal coisa, você fala, tá aqui, não vai te fazer falta. Aí você fica falando pro seu filho, plantando nas crianças, uma mentalidade de pobreza. Não tem dinheiro, não pede isso. Não, essa frustração não é dessa criança incentiva essa criança a crescer meu filho, hoje nós estamos passando dificuldade mas amanhã nós vamos ter hoje eu não tenho, mas amanhã nós vamos ter milhões hoje eu não tenho um real, amanhã teremos milhões, porque nós vamos aprender a ganhar dinheiro, nós vamos lutar, nós vamos vencer aí tem muitas pessoas que envelhecem fica magoado com os filhos mas ensinou a pobreza a vida toda para os filhos, porque não aprendeu uma riqueza uma forma de ganhar riqueza e fica magoado porque os filhos não dão um, um um suporte financeiro e quando os filhos vão ganhar alguma coisa fica magoado porque nossa, ele está vivendo a prosperidade sem mim Deus não quer isso Deus quer que você tenha condições imagina você passar na praia com toda a sua família e você tendo condições de pagar isso e você ensinando seus amigos seus parentes a ganhar dinheiro com respeito eles não vão ter por você olha que coisa gloriosa você ensinar outros a pescarem, Deus quer te ensinar a pescar, você não tem semente nenhuma, mas Deus vai pôr semente na sua mão, e essa semente vai brotar e vai dar vitória a muitos, qual é o seu, o seu sonho, qual é o seu carro, qual o carro que você teria prazer de andar, será que é empurrando, quando você vai comprar um carro, você pensa, ah, eu quero o pior carro, e eu quero um que toda hora quebra, que toda hora gasta no mecânico, que ele se apaixona pelo mecânico e o carro não sai de lá, do conserto. É isso que você quer? É isso que você está pedindo para Deus? Deus, qualquer coisa para mim está bom, qualquer coisa não está bom. Porque se Deus te der um carro velho, se Deus permitir que você pegue um carro velho, vai ser só para você reclamar. Você acha que Deus quer você reclamando, gastando mais com o carro do que com a sua família? Deus não quer isso, Deus não quer que você fica moendo, remoendo, ai ah, amanhã eu estou sem moto, estou não sei o que, não, Deus quer que você não se apegue aos bens materiais, porque você pensa que o rico é apegado aos bens materiais, ele compra um carro hoje, amanhã ele troca, ele não se apega, o pobre se apega, porque ele fica, esse ah, daqui é o único sustento, é a única vaquinha, é o único... e o trem rebenta, passa nas brites com medo, meu Deus, não... Não deixe não eles me pegar, porque senão eu vou perder tudo que eu tenho. É bem isso que a gente fica. Eu já passei por isso. Vocês não sabem o que eu já passei com o carro. Eu já passei uma situação que eu morava no interior e o carro nosso estragou a ponto... Era um fusca verde. Teve que arrancar o capô do fusca para consertar o chassi que quebrou no meio, soldou. E depois a gente não tinha dinheiro para pôr o capuz do... para pôr a capa do carro. Onde tem a porta, onde a gente vê o carro. E aí a gente ficou andando só com o volante e os bancos, e os pneus. Onde a gente passava, todo mundo ria. Na cidade, todo mundo conhecia a gente. Morei em São Domingos do Capim, no Pará. Na cidade, todo mundo conhecia a gente por causa do carro. Como que você quer ser visto? Pela miséria? Pela dificuldade? Pela dificuldade? Ou quer ser visto como alguém que é próspero? Todo mundo quer negociar com quem é próspero. Com quem é pobre e arrebentado, ninguém quer. Aí eu te pergunto, como que você quer ser visto? Entendeu? Você quer ficar aí se apegando aos bens materiais ou você quer ser desapegado para trocar de carro toda hora? O rico, ele tem isso. O pobre critica porque não convive com o rico. Se você critica o rico, para de criticar, porque lá em Provérbios, Salomão diz, não critica o rico, porque Deus está te vendo, e ele virá sobre você para te julgar. Olha só, Deus vai julgar o pobre, que está criticando o rico, sabe por quê? Porque o rico é exemplo para que se ele foi abençoado, um dia Deus também vai nos abençoar. E aí, eu falo para você, qual é o seu carro? Como que você quer ser visto? Quinto, quinta meta. Qual o sonho para sua família? Eu já vou te dar um exemplo. Eu quero que a minha família vive as grandezas de Deus. Na hora de comer, na hora de morar, na hora de deitar, no trabalho, aonde eles for, numa viagem, nas festas de final de ano, meio de semana que eu possa servir um banquete, que eu possa receber bem alguém. Sabe por que você às vezes não gosta de receber ninguém? Porque às vezes você não tem para dar. O rico só vive fazendo uma festa aqui, um negócio ali, mas primeiro ele fez o princípio da formiga. Primeiro ele trabalhou duro, primeiro ele fez todo o projeto para que ele não precisasse estar se esforçando. Depois. A formiga, ela não tem... Tecnologia, não tem clima do bom tempo para dizer para ela se vai chover ou não vai chover. Ela acorda de manhã, ela sabe qual é a sua missão. E nós temos que aprender com a formiga: sabe qual é a sua missão? Fazer o seu melhor aonde você estiver e não dar desculpa para Deus. Não dá desculpa para Deus e não dá desculpa para você. Para de dar desculpa. Ah, eu não faço isso porque eu não tenho isso. Eu não faço aquilo porque eu não tenho condição se eu tivesse tal coisa, para com essa desculpa, porque essa desculpa aí é de derrota, é do diabo, repreenda isso e começa a fazer com o que você tiver na sua mão, Deus quer que você use a sua criatividade, quando você não tem nada na mão, você não dá um jeito, é isso que Deus quer, começa a fazer, não reclama, põe a pulseira, põe um anel e agora nós vamos orar, Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Ajuda, Senhor, essa pessoa a enxergar que ela é maior do que as dificuldades que cerca ela. Ela é maior, meu Deus, do que as barreiras, os muros, as muralhas têm se levantado, as crises do inferno. Meu Deus, a economia da pessoa tá, está endividada, não consegue pagar as coisas em dia, não consegue romper as barreiras, não consegue ir para frente. Meu Deus, tem hora que o cinto aperta. Tem hora que a dificuldade parece ser maior, parece que essa pessoa não vai ter força, mas em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje, meu Deus, muda a mente, muda, meu Pai, coloca a escada da prosperidade, faz com que esse povo venha prosperar, faça com que tudo que essa pessoa pegar na mão dela, ela venha fazer, não porque alguém está mandando, mas porque ela vai praticar esse princípio de fazer Rapidamente tudo que tiver na mão, não deixar para depois. Meu Deus, o Senhor não é o Deus de dívida, o Senhor não é Deus de mendigo, o Senhor não é Deus de miséria, não é Deus de pobreza, o Senhor não é o Deus que quer castigar o teu povo no meio das dificuldades. Nós clamamos o teu nome, meu Deus, assim como o Senhor prosperou Abraão, assim como o Senhor prosperou Isaac, Jacó, José. Assim como o Senhor prosperou, meu Deus, toda descendência. O Senhor prospera o Teu povo agora, nessa hora. Quebra as barreiras. Aonde tiver levantada a tranqueira do inferno, macumbaria, palavra de maldição. Aonde tiver levantado algum levante de mágoa. Que pela mágoa, ela é a porta que entra todos os males. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor quebra as barreiras hoje. Dá vitória ao povo Seu, meu Deus. Se o inimigo pôs barreiras, o Senhor arranca derruba, venha da vitória, tira esse pensamento de derrota, tira esse pensamento, meu Deus, que as coisas não vão dar certo, tira esse pensamento, meu Deus, de barreira, de dificuldade, de não ver portas abertas em nome do Senhor Jesus, se o Senhor abrir porta, meu Deus, não tem diabo, não tem inferno, não tem distância, não tem dificuldade, não tem governo nessa terra, nem no céu e nem no inferno que possa impedir as portas abertas na vida dessa pessoa, mas se o Senhor, meu Deus, fechar as portas, que o Senhor feche as portas da miséria, feche as portas da dificuldade, feche as portas de pessoas que vêm sendo usadas para... Quebrar para poder arrancar aquilo que a pessoa tem, em nome do Senhor Jesus, toda tranqueira, todo diabo, todo levante, todo inferno caia diante dos teus pés, Senhor Jesus, porque na tua palavra diz que todo homem vai se dobrar, que toda língua vai confessar que o Senhor é Deus, mas que todo ser vai confessar, todo ser vivo vai confessar que só o Senhor é Deus, então que o Senhor venha agir na vida dessa pessoa. Que o Senhor venha quebrar a barreira. Meu Deus, chega de uma vida de dificuldade. Chega de humilhação. Tira essa pessoa dessa humilhação. Põe ela por cabeça. Meu Deus, ajuda ela a se erguer. Que ela não seja mais calda, meu Pai. Chega de ser calda. Chega de ser pisado. Chega de ser massacrado, humilhado. Meu Deus, nós sabemos que se o Senhor for conosco, a vitória vem. Nós sabemos que se o Senhor for conosco, grande é teu poder, as formigas, meu Pai, ninguém vê elas serem exterminadas, elas são um dos seres mais pequenos, visíveis que nós vemos, é um dos animais mais pequenos da natureza que nós conseguimos enxergar tranquilamente, mas ela sendo pequena, ela põe toda a sua força, meu Deus, então, Senhor, venha nos dar força, venha dar um espírito de força, um espírito de ânimo, um espírito não de escravidão, mas de liberdade, um espírito de ousadia, um espírito, meu Deus, um espírito do Senhor, um espírito de novos pensamentos de uma nova direção, um Espírito que nos dê coragem a obedecer, nos dá coragem de ação, de agir, nos dá um Espírito, meu Deus, de obediência, nos dá um Espírito de renovação, de fazer coisas novas, de fazer coisas diferentes sobre a face da terra, porque se o Senhor não desse Espírito para o homem para fazer coisas novas, nós não teríamos um ventilador, não teríamos casa, moraríamos ainda na caverna, moraríamos ainda, meu Deus, da pior forma possível, mas eu sei que todas as mudanças cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Meu pai, se hoje faltar a luz na casa desse povo, dessa pessoa, vai vir o desespero, o desânimo. Se faltar a água, se faltar o alimento, se faltar o dinheiro, meu Deus, para honrar seus compromissos, se faltar o dinheiro de chegar a oportunidade e eles não ter como Adquirir, meu Deus, como alcançar essas oportunidades, como eles vão reconhecer o Senhor na vida deles, meu Deus, como eles vão agradecer mais. Então, meu, peço, meu Senhor, prova a eles que o Senhor os ama, prova, meu Deus, que o Senhor nos ama e abre portas e venha dar vitória, venha dar estratégia. Mas nós apresentamos diante do Senhor, meu Deus, a nossa casa, onde nós queremos morar, o nosso trabalho, aquilo que a gente quer ganhar nós apresentamos diante do Senhor, eu sei que perto da Tua grandeza, o que é isso, meu Deus? O que é isso? É nada, meu Pai. Quantas coisas o Senhor já fez? O prosperou a Salomão a ponto de até hoje não existir nenhum homem mais rico do que ele, nem sábio. Meu Deus, o único que existiu sábio é Jesus e o mais rico é Jesus e é o Senhor e é o Teu Espírito Santo. Na Tua palavra diz que nós somos filhos, meu Deus, então, nos trata como um filho, nos ensinando, nos orientando. Não deixa com que as dificuldades venham nos ensinar. Não deixa com que chegue o dia mal e a gente não tenha um cobertor para cobrir. Não deixa com que o frio seja maior do que o nosso cobertor. Não deixa com que as dificuldades venham a acontecer, como aconteceu naquele episódio lá da Bíblia, em 2 Reis, no capítulo 5, 6 e 7. O povo passando adversidade Fome E no capítulo 7 Fala a respeito da mulher que Combinou com a outra de almoçarem o filho Comer o filho Meu Deus, porque não tinha alimento Eles estavam comendo cocô de pombo nas ruas Esperando o pombo cagar para poder comer Meu Deus, nós não, não queremos essa vida Não permita, meu Deus, que a nossa nação Nem outras nações passa por isso não permita que nossos filhos venham mendigar o pão. Em nome do Senhor Jesus, entra dentro da nossa vida e nós fazemos aliança com o Senhor. Meu Deus, entra no nosso trabalho, entra na nossa quantia que nós queremos ganhar. Para nós é, é, é muito, mas para o Senhor é pouco. Então, meu Deus, nos coloca no muito, mas ensina-nos a ganhar esse pouco. Nos ensina, meu Deus, onde essa pessoa já mora, aonde quer morar, que o Senhor venha abençoar. Se é carro, moto... Ou todos eles... O Senhor venha dar condições... Venha dar estratégia... Que o Senhor venha fazer brotar água... Assim... A água das oportunidades... Assim como o Senhor brotou água na rocha... O povo estava no deserto... Com sede... Não tinha nada... Não tinha saneamento básico... Não tinha encanação... Não tinha governo... Não tinha ninguém por eles... Meu Deus... Só o Senhor... Então o Senhor abriu porta o Senhor quebrou as barreiras, o Senhor deu vitória, e o Senhor fez brotar da rocha água, e eles não tinham nem ferramenta para abrir essa rocha, apenas o toque do cajado de Moisés. Meu Deus, nós estamos apenas com o um cajadinho tocando, mas sabemos que o Senhor é quem dá abundância, então, dá abundância para o teu povo. Muda essa situação. Se ele está sendo reconhecido como um mal pagador, que a partir de hoje, o Senhor venha dar estratégia. E que lá na frente, em nome de Jesus, venha ser conhecido como o melhor pagador. O Senhor venha tirar a miséria. Arranca, meu Deus. Para que eles possam viver os sonhos, que é a quinta meta, com a família. Que eles possam viajar ir para a praia, visitar os parentes, ajudar os parentes que não tem condições, poder criar um novo jeito de comemorar as festas em família, não brigando, não ofendendo um ao outro por causa de um alimento, por causa mas tendo condições de abençoar, de abrir portas para a vida de alguém, de ajudar, pagar um pulso para alguém, meu Deus, porque sabemos que o pão acaba. Sabemos que hoje o alimento, ele pode acabar, um sacolão acaba, mas sabemos que se essa pessoa for usada como instrumento para ajudar outra a mudar de vida, ele vai aprender a pescar e vai ensinar outra a pescar, para que nunca mais esse faraó venha se levantar. Para que nunca mais esse gigante venha se levantar na vida dele e na vida de outros. Faça com que essa pessoa ganhe e não perca, meu Deus. E se perder, é porque não é do Senhor, mas se ganhar, então ensina Ele a preservar, a essa pessoa a preservar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tira um tempo e dedica a Deus, porque Deus quer mudar a sua história. Fica com Deus. Lembrando que é sete dias, então fica aguardando o próximo vídeo. E outra coisa, compartilha com alguém, você conhecendo ou não conhecendo. Você não sabe a situação que a pessoa se encontra. E aí Deus vai te abençoar. E dá uma olhada no link na, na descrição, que eu vou mandar um link para vocês poderem baixar a planilha de propósito, para nós podermos orarmos juntos.